Chupa mim, fez eu cheirar bem. Rindo. Voltamos aqui com a continuação do vídeo do roletando das caixas DDB que do passado que vieram e voltaram. Agora tudo volta, tudo volta, tudo vai, tudo volta. Então, continuando aqui, sem bolodores, vem que vem, vem DD e vem que o teu boneco também. E vamos ganhar. Continuando, hoje vamos roletar na caixa DDB 2015. E já ganhamos a pau. Como assim? Mas, mas tá muito easy, rapaziada. Tá muito fácil, não sem segredo. Agulha esse canal 9, agulha esse canal 9. Segue a caldo do Agulha canal 9, tudo automático. Tudo automático. O pai tá boneco. O pai tá neném. Então, se você perdeu o último vídeo, você é um infame mesmo. Viu? Então, olha aqui o cardzinho aqui roletando o primeiro vídeo aqui. Tá? É, eu falei, é uma sequência de três vídeos, porque são muitas caixas não daria para colocar todas em um vídeo só porque ficaria muito longo então eu dividi em três etapas tá então são três vídeos esse é o segundo teve o primeiro que vai estar tá aqui o cardzinho aqui em cima aqui embaixo só você olhar esse é o segundo e no, nos próximos dias vai sair o terceiro tá são três tipos de caixa a cada roletão tá bom então não esquece de deixar o like isso é muito importante para você receber a notificação dos próximos vídeos Se inscreva no canal, deixa o like Compartilha meu parceiro Tex... Como é que siga outra parte? buchas das Bruxas 2.22 Meu, tá muito... Cara, sério, eu não tô acreditando Alguma coisa tá acontecendo rapaz Alguma... Deram as caixas premiadas Deram as caixas premiadas Se você tá precisando fechar o kit de dezembro, da -da meu parceiro Olha, tá aí O vídeo tá aí, eu não sei Tá aí, ó. Ao vivo, ao vivo. Ó. Ao vivo pra vocês. Tá aí. Eu disse que eu, eu não tô nem. Tô automático, ó. Urubuf. Tô, tô, uh, tô subaco de cobre, Tô aqui, ó. E tô ganhando. Então vamos ver. Vamos ver. Lembrando, rapaziada, que ZP rápido, fácil, cada hora se demora sem complicação. O link vai estar tá aqui na descrição. É o nosso parceiro aí, o Zé Louco. Tá? Vendcast de cash de. ZP vende qualquer de qualquer tipo de plataforma de jogo totalmente confiável. O ZP cai na hora, sem memória, sem complicação. E o boneco indica é porque o bicho é bom. Então, você chegar lá, Zé, quero comprar aquele ZP ser parceiro. Quero, quero, quero, quero, quero, quero, aquelas armas de DB lá do, do seu queijo, tá bom? Só chegar lá no Zé e você vai ser atendido rapidamente e bem da hora, tá bom? E também é aquilo, né? Rapaziada, como a gente sempre fala aqui. Essa eu já tenho. Ah, <risos> tem 3 com oh, 50. Tá sendo praticamente 15 caixas por arma, parceiro. Tá barulho, Bad Boy. Tô roletando numa agulha canal 9, ó. O Bruno Brassin. Seguindo a calda o Bruno Brassin. Agulhas canal 9. Agulha escana 9, parceiro. Bigodinho, bigodinho, bigodinho. <risos> agulha escana 9, parceiro. Tá? Lembrando, sempre falar aqui no roletando Primeiro, analise a situação do game Se você acha que vale a pena Você acha, ah, eu quero eu quero roletar pra mim Vou ganhar as minhas aí, não tenho nada Cadê? 2014, 2015, agora 2015, 2 Vou roletar agora, então vou roletar na 2016 não, Calma aí, eu tô, eu tô comendo bola aqui Isso, é 2016, tá bom, cadê, cadê, cadê? Eu vou letar na 2016, isso? 2016 tá aqui, tudo automático, vem que vem, e vem, vem boneco também. Vou letar na 2016, como eu estava falando, é, tanto quem, quem quer gastar, investir, o dinheiro é seu, você trabalha, você faz aquilo que você achar melhor, né? Se você acha que vale a pena investir, vai em frente, tá tranquilo, Essa ah, saudade, eu não vou investir, porque para mim não vale a pena, tá tranquilo também, meu parceiro, tem vários eventos aí durante a semana, vários eventos grátis, gratuitos para ganhar caixa, MN, então, tanto para quem quer investir, como para quem não quer investir, tá tranquilo, o importante é se respeitar e é respeitar a opinião do próximo e cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, na é verdade? Então, mas sempre falo, analisem direitinho para depois não ter arrependimento analisa a situação do jogo, vê se tá valendo a pena ou não, e vai em frente, tanto quem gasta como pra quem não gasta, tá tudo certo, fechou, tá tudo beleza, tudo beleza. Lembrando rapaziada, que essas caixas, tá, essas caixas estão aqui no mercado negro até dia 30 de outubro da tá? 2020, então se você tá vendo esse vídeo futuro, ou tá vendo esse vídeo depois, ou antes, até dia 30 para você conseguir ganhar alguma arma DDB aí no mercado negro DZP. Tá bom, Patirinho? Então fica atento nas datas, tá? Fica dentro nas datas, porque depois elas vão sair. Elas são sazonais, tá bom? É. Já roletei aqui 20. Falei para um, um dedão. Um, já roletei aqui 20. Tô boneco. É agora. Essa aqui vem o quê? Eu nem sei o que vem nessa 2016. Então vamos lá. Vamos lá. Se eu ganhar uma. Se eu ganhar uma. Uma arma por caixa, tá. Tá valendo, né? Eu acho. Tô ficando com medo, já foi 36 Tô ficando com medo Olha, tá querendo, hein tá provocando, tá provocante Até então, consegui né, ganhar uma por caixa Será que essa vai ser a primeira que eu não vou ganhar nada? Não é possível, 2016, o que tá acontecendo com você? 2016 foi um tão bom no crossfire vamos vem. Vem com o meu boneco, Tevin. Olha, é a última, na última, na última. 2016 foi um ano muito difícil para mim. Vamos lá, 2016. Agora a próxima, deixa eu ver aqui. 2015, 2015, 2, 2016, 2017. Vamos lá para 2017 agora, vai 2017 vamos lá. no próximo vídeo vai ficar faltando a ah, dia das bruxas 2018 a casa das bruxas 6 e a lua sombria, não é isso? então vamos ganha na primeira hein? vem que vem vem neném vem a arma que o boneco não tem eita bora Bora, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bora, Olha, dá o meio, Ela começa a vir, ela começa a agir na trairagem que vem aqui do lado, vem do outro. Aí é punk. Aí você fica muñeco, né? Aí você fica neném. Olha, começou. Eu já tenho... Caramba, eu tenho essa caixa 74, mas acho que eu tenho também. Mas tá bom, ganhei já, já ganhei da caixa. Com 10, com 10? Não, com 20 né? Com 10 com 20? Com 11 né, com 11 já ganhei uma. Então vamos lá. Tô ficando com medo! É boneca, é segredo! Cara, se eu só não ganhei da 2016, eu tenho que ver o que, que tem na 2016. Porque se valer a pena, eu tento um stickzinho nela né. Vai que a gente consegue né, partido é que assim a gente consegue, né? Olha! Vem que tem! Vem neném! Vem aqui o boneco, não tem! Mais uma, vai para fechar! Porque não ganhou na outra, não ganha nessa, vai! Vem para cut! Vem tranquilo, vem tranquilo! Olha! Nunca mais ganhei uma caixinha aqui no, no mais chance, né? Esse mais chance tá me trollando. Esse mais chance tá me trolando! O PV tá, tá comendo suco aqui! Mensagem chegando virado 70. Tô ficando com medo! É boneco de gelo! Olha! Já não posso mais! Tô ficando com medo! Falta 10! Falta 10! Ou infame! Vamos ver se não é, alguma coisa. Só 74? Aí sacanagem! Pô, mais uma! Pô. Mais uma! Mais uma! Mais Vem, Vem! Vem Fiat, Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem que vem! Vem neném! Vem que eu tô boneco também! Tô ficando com medo! Mistério, é segredo Eita, meu Olha. Olha Então é isso É, Essa aqui não foi tão boa Mas tá bom, tá ruim, mas tá bom Tá bom, mas tá ruim Então é isso, muito obrigado por ter assistido Deixa seu like, comenta, compartilha Saudado, eu queria ganhar tal arma, não ganhei Só eu queria ganhar tal, tal arma não vi, Comenta aqui, rapaziada, eu estou roletando no Agulhas Canal 9 tá bom? Agulhas Canal 9, como vocês podem ver aqui, ó Agulhas Canal 9. E tá dando certo. Tá dando certo. Não esqueça ter o primeiro vídeo. Esse é o segundo. E vai ter o terceiro daqui a esses dias aí. Tá? Então fica de olho. Fica de olho no canal. Até dia 30 o mercado vai estar um com as caixas. Todas as caixas DDB. Que já passaram no Crossfire AL. Valeu? Fiquem todos com Deus. Grande abraço. E lembre-se porque ser gamer e roletar nas caixas DDB é uma guerra. Fui. Chupa bife. Fica de olho, hein? Tamo junto. Valeu!